Chamo a todos, estamos em Parachá Tzav. Essa parasha, essa semana e antes do Pesach, se chama Shabbat Agadol. Gadol, por causa que tinha muitos milagres que aconteciam na saída do Egito. E já podemos já falar um pouco sobre Pesach, sobre essa festa tão importante. E a história do Pesach é verdade, o escravidão. É que Hashem nos liberou dessa escravidão. Interessante que esse dia, sempre na semana, no mesmo dia que cai o primeiro dia de Pesach, vai cair Tisha Nove de Av, que a gente fica de luto sobre a destruição do bet -Amikdash. Qual é a conexão entre as duas coisas? Então para entender isso, a gente precisa ver e analisar qual era o pecado do Israel que precisavam ir lá para o Egito para ser escravos? Sabemos que toda a escravidão chegou através da venda de Yosef. Através do ódio que tinha entre os irmãos, que isso levou até a escravidão tão difícil lá no Egito. E aí, através da escravidão, através que todo o Israel era escravos, nossos sábios falam, na Gemara Pesachim que, os, que as, o grupo das pessoas que se ama mais entre eles, que tem amor entre eles, são os escravos, porque têm o mesmo destino, a mesma situação difícil que faz ter conexão entre eles. E tudo isso precisava ser preparado o Israel para poder receber a Torah. E antes do recebimento da Torá está escrito, vai irchanchan Israel que negu da o Am Israel acampou, como se fosse no singular, como individual, quer dizer que todo mundo ficou como uma pessoa só e poderia receber a Torá. Por que é tão importante isso? Para ter uma união dentro de nós. Que por causa disso a gente vê também, Tisha beav. A gente fica de luto por causa que não tinha união dentro da Amisrael e ainda não tem ainda união, porque se tinha a união já o Betamigdash ia ser construído já. Então qual é o ponto da união? A gente vê a união é importante mas porque é tão é, básico. É a raiz de tudo. Por que isso? A gente sabe, está escrito no Zohar assim, Kuchabrihu Hashem, a, a Torá, e o povo de Israel são uma coisa só. O que é quer dizer são uma coisa só? Então tem uma explicação que fala assim. Como que Hashem é uma força só? Ele não está se dividindo assim que também a Torah não pode se espalhar, não pode se dividir, assim que também o povo de Israel não pode se dividir. Quer dizer, para ter essa conexão com o povo de Israel pode receber a Torá? Precisa ser exatamente como a Torá, exatamente com Hashem. Precisa ficar uma coisa só. Quer dizer uma coisa ainda mais profunda? Que nós, quando a gente está fazendo os mitzvot, a gente não está fazendo mitzvot como individuais. A gente está fazendo mitzvot como povo. Quando a gente faz a bracha sobre tefilim, sobre tzitzit, sobre qualquer mitzvah, a gente fala a que deixa no bem mitzvotado. A nos santificou, que dizer, no plural, quando os mitzvot, a gente não fala individual, mas só eu estou fazendo mitzvot. Mas você faz os mitzvot como uma parte de um público. Não existe ter uma religião sozinho. Não existe sentir cada um, eu quero ganhar, isso que eu quero, isso que eu estou pensando. Ou pensar que Hashem ordenou cada um, individuais. Não existe isso no judaísmo. Não existe, todos os individuais faz parte de um tzibur. Precisam pensar sobre o tzibur. Existe esse conceito de minyan para poder rezar. precisa de minyan, de ficar em grupo. O grupo faz parte da raiz do judaísmo. Onde a gente está vendo isso na própria Hagadá? A gente fala sobre o Rasha, Qual a diferença entre o Rachá e o chacham, Perverso e inteligente, qual a diferença entre eles? Fala claramente. O Rachá ele se tirou do público. Ele se tirou de todo mundo. Ele vive sozinho. E tá com as coisas dele. Pode ser que ele tá fazendo todos os mitzvot. Todos os mitzvot. Estuda a Torah, faz tudo. Mas ele vive sozinho. Viver sozinho não tem nada a ver com o judaísmo. Fala o Rambam Maimonides. Alguém que está saindo do caminho das, do tzibur. tzibur. Ele é chamado de irashah. Não dá para sair totalmente do tzibur. Precisa fazer os mitzot e sentir uma parte do tzibur. Se a gente está vendo o Corban do Pesach. Seu sacrifício com o povo de Israel. Fez na saída do Egito. Tem várias alachot. Mas é uma bem. Especial. Específica para o Corban. Que não pode quebrar ossos. Precisa grelhar ele. E deixar ele todo inteiro. Todo inteiro não pode quebrar. O povo de Israel é inteiro. É uma coisa só. Não pode separar. Ainda mais. Com mais profundo. A gente sabe que a gente está aqui nesse, olam, nesse mundo. Para poder consertar o pecado de Adama Richon. No momento que eu de, do pecado de Adama Richon. Adama Richon era uma nexama só. Ela foi se espalhando. No mundo inteiro. Como a gente conserta. Vamos unir. Todos os juntos. Vamos pensar como uma pessoa do público. Do plural. Eu não vou, eu não vou pensar. Como o meu egoísmo. Eu vou pensar sempre como o como o plural. Terminando com uma história: com um treinador de um time, lá nos Estados Unidos, futebol americano, que ele sempre conseguia ganhar, ficava campeão. E aí fizeram uma entrevista com ele, falaram para ele: olha, qual é o seu segredo? Como você consegue ganhar tanto? Aí ele falou, olha, antes de começar o jogo, sempre eu falo com os jogadores, ele falou assim, gente, vamos pensar o que está escrito na frente, não o que está escrito atrás. Na frente tem o nome do, do time, atrás está escrito o nome do jogador. A gente Isso é o um grande segredo para ter sucesso, para poder sempre pensar sobre o plural, sobre o time, sobre todo mundo e não pensar sobre a gente mesmo. Isso o grande segredo, isso é o segredo mesmo de, do, do Am Israel. Sempre o Am Israel ele é unido, ele é todo mundo juntos. Não é uma coisa só. E é todo mundo juntos é a gente pensa, Cada um pensa como eu posso Fazer que todo mundo também vai fazer os mitzvot. É isso o nosso papel. A gente não é individual só pensando sobre, somente sobre nós. A gente precisa pensar sobre o plural. Shabbat shalom.